Vamos lá. Se você quer ver o futuro, futuro, futuro acha que assim vai ser, vai ser melhor. Só que nada é tão seguro. É. Vai, Ray. pode ser até pior. pior. Pode ser pior Eu tento sim. ver o que acontece, mas acabo complicando. E aí, com você aí, uh, uh. com você aqui, uh. é vem nessa onda com a Ray. Isso o futuro não tá nem aí, vai ser é melhor do que pra frente vamos, Quero falar, ouvir! O futuro eu vejo sim Isso é mistério pra mim O futuro eu vejo sim Isso é mistério pra mim É, sou eu